Se você quer dar um up na qualidade do áudio dos seus vídeos, hoje eu trago uma solução para você que procura um lapela de qualidade e custo-benefício, o KMD1 da Mamen. Se você está começando a produzir agora seus vídeos e notou que o áudio da sua câmera não está dando conta, então está na hora de investir no microfone para produzir o seu material com maior qualidade. O KMD-1 tem um cabo de 8 metros, o que te dá bastante espaço para trabalhar com ele, e você também tem um microfone que segue a linha né, de microfones universais da Maman, né então você pode estar tá utilizando no seu smartphone, na sua câmera, na sua filmadora, no seu tablet, no seu gravador, independente de qual seja o aparelho, você pode estar tá utilizando esse microfone aqui, o que realmente facilita para quem começa a trabalhar com câmera, mas aí depois muda para o celular e quer manter a mesma qualidade de áudio. Para vocês terem uma fonte de comparação, esse áudio que vocês estão escutando agora é do microfone interno da Canon EOS R, que é a câmera que eu estou utilizando para me gravar. Toda câmera né, ela vai pegar muito mais ambiente com o microfone interno dela do que um microfone como esse aqui. E para mostrar para vocês como ele vem, né, ó, aqui está a caixinha e ele vem dentro dessa sacolinha aqui abrindo ela, ó, tem o um microfone e os seus 8 metros de cabo, bastante espaço para trabalhar e aqui o adaptador e a bateria que você utiliza para ligar o seu microfone bom como vocês puderam escutar a qualidade desse microfone aqui comparado ao microfone embutido na câmera é muito superior e se você está querendo dar o seu primeiro grande passo comprando seu primeiro microfone o KMD1 é uma ótima opção o áudio precisa ser tratado como prioridade né tem vários vídeos que a gente vê pela internet que tem uma imagem maravilhosa e um áudio bem ruim e a gente nunca quer né ter mais de um e menos do outro a gente tem que estar tá sempre com uma combinação perfeita de áudio e vídeo se você já tem um microfone mais caro mais robusto né você pode comprar o kmd 1 como microfone reserva, eu, eu falo isso porque e como ele é um microfone universal, se por acaso você realmente precisar no desespero usar o um microfone no seu celular ou usar até mesmo na sua câmera, você pode estar tá contando com um microfone reserva que vai ser universal, então realmente é uma ótima opção para você ter de reserva também. Se você gostou desse microfone para adquirir seu, é só entrar no nosso site, se você gostou desse vídeo também não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para não perder nenhuma atualização. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.